Eu sou a professora Giandra Bataglion e venho divulgar o Programa de Extensão Observatório do Esporte Paralímpico, cuja sigla é Paralimpiacos, o qual é desenvolvido sob coordenação da professora doutora Janice Zarpelon Mazo, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, a Ezefide da URBIS. Alunos de graduação, mestrado e doutorado da Ezefide integram a equipe do Paralimpiacos, que também conta com a parceria de professores de diversas universidades do Brasil. O Paralimpiacos é uma plataforma digital que tem como objetivo produzir e difundir conteúdos, bem como estabelecer interação nas formas presencial e virtual com o universo do esporte paralímpico brasileiro. Se trata de um programa de extensão que articula atividades de ensino e de pesquisa. Aqui está a nossa plataforma a qual foi desenvolvida no ano de 2015 por meio do NEME, o Núcleo de Estudos em História e Memória do Esporte e da Educação Física, da Ezefide de URGS. Desde então, por meio do programa de extensão, são desenvolvidas distintas ações relativas ao esporte paralímpico brasileiro, como a criação de acervo físico e digital. Em nossa plataforma, por exemplo, é possível acessar documentários e entrevistas sobre atletas e treinadores, dentre outros conteúdos do esporte paralímpico. Nesta plataforma, também estão disponibilizadas as nossas pesquisas sobre o tema. Dentre nossas pesquisas, destacamos duas que foram premiadas no ano de 2019. A primeira se trata de um artigo que foi premiado no terceiro concurso de artigos científicos da Comissão do Esporte e da Câmara dos Deputados. A segunda se trata de uma pesquisa que foi premiada como destaque no 31º Salão de Iniciação Científica da ULES. Dentre nossas atividades de 2019, destacamos também a participação do Seminário Internacional Paralímpico Escolar, onde foram apresentadas duas pesquisas e foi concedida entrevista à organização do evento. Por fim, destacamos a participação do Paralimpiacos na equipe de voluntariado das Paralimpíadas Escolares 2019, o também desenvolve exposições, palestras e oficinas em escolas e universidades e a nossa intenção é cada vez mais potencializar essas ações e a interlocução com a sociedade. Convidamos você a conhecer as nossas ações e pesquisas na íntegra por meio de nossas mídias. Acesse!